Beleza, cambada. Olha nós aqui, vez e dessa vez conhecendo pessoalmente o Hiker Linux. E, cara, conta aí pra gente, o que você tá fazendo aqui em São Paulo, cara? Então, eu vim aqui com a minha namorada resolver algumas... <risos> então, eu vim aqui com a minha namorada, que ela teve que resolver algumas coisas na cidade dela, e aí eu aproveitei pra passar aqui um pouco na capital, gostou para caramba né Gostei. <risos> nem um pouco né vamos ser sinceros o é um lugar bagunçado mas e aí tipo quanto tempo você tá usando o Linux cara já faz um tempo aí já né? já assim desde 2014 eu fiz um teste ali em 2013 mas eu instalei sem querer o Ubuntu Server na época tela preta pura não entendia de Linux estava pesquisando e tudo mais e quando foi 2014 eu instalei o Ubuntu é, em um netbook. lembra daquele modelo da Excel, o Ferrari? É, me presta... é, Mas não era a minha máquina, ah, não tá. me emprestaram, porque eu estava sem computador temporariamente, aí deixaram comigo o notebook, aí eu fui e instalei, deixaram eu colocar o sistema que eu quisesse, eu tentei instalar o MacOS, que eu não sabia como é que funcionava a Hackintosh, se era errado ou não, e aí eu comecei a tentar um outro sistema, porque o Windows lá estava muito lento, muito lerdo, eu coloquei o Ubuntu. Ah, que legal, cara. E assim, só espero você não é da área de tecnologia, né? Não. Então, eu sou da área de RH, eu vim da área contábil, né, tenho um técnico em contabilidade também, fiz faculdade, sou da área de RH, e acabei entrando um pouquinho aí na área de TI. <risos> Por acidente? <risos> Por acidente. Cara. E hoje você usa... Hoje, é uma... hoje eu estou usando o Manjaro. Manjaro? Tá que é o Manjaro. E durante muito um tempo você utilizou aí o Fedora, né? Fedora. Fedora. Você... Do Ubuntu eu parti para Fedora logo depois. Eu usei o Ubuntu ali por volta de quatro meses, mais ou menos. E aí eu comecei a desbravar o Linux. E conheci o Fedora. É, acabei vendo algumas reviews na internet, alguns, alguns vídeos falando. Conheci, cheguei no Fedora e me apaixonei pelo Não. lado azul da força. Nossa. <risos> assim. Nossa. E hoje em dia, também, até a sua namorada usa Linux, né? Até ela tá usando. Eu coloquei o Ubuntu Mate para ela. Inclusive, tem um vídeo lá no canal que eu coloquei, coloquei assim, instalando o Ubuntu, é Linux para uma médica. <risos> que <E> da hora. A... <risos> Atualmente, eu coloquei o Manjado também. Que da hora para é. ela. E a expectativa pro Fedora 33, como é que tá? Então... Tô, tá muito grande porque o Fedora 32 não está instalando na minha máquina. Um dos motivos que eu não estou usando o Fedora atualmente é porque ou eu utilizava o 31 ou eu teria que recorrer a outro sistema ali. E nos testes que eu fiz, o Manjaro foi que se sentou melhor na máquina, mas eu tô doido para testar o Fedora 33 aí. Ainda mais que ele vai vir com o BTRFS, Exato. Né? Novos recursos, vai ficar bem da hora. E, cara, canal. Tipo, de onde você tirou a ideia de criar um canal aí? Então... Primeiro eu criei um blog, o um blog Hack Linux, porque eu não encontrava material sobre Fedora em português. Eu só encontrava em inglês. E ali, apesar de eu não ser tão fluente em inglês, assim, eu só ser um básico, eu fazia a tradução e resolvia meus problemas. E aí eu passei a deixar um, um blogzinho. Ó, vai que alguém quer instalar também, tá querendo usar o Fedora e tá com dificuldade. E ali nas das primeiras matérias do Fedora, fui fazendo, fui fazendo com o tempo, ah, vou fazer um tutorial, um canal no YouTube, vou postar algum vídeo. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos. No início, tanto o blog Hack Linux como o canal Hack Linux era só sobre Fedora. Depois, com o tempo, que eu fui abrindo, colocando outras distribuições. Ah, que legal. E esse Linux é difícil de usar, mesmo para um usuário que não é da área de tecnologia? Não, então é super fácil. As minhas máquinas ficam muito mais leves quando estão com Windows. E eu compro um notebook e instalo com o Windows, fica muito mais leve. Eu não tenho problema de vírus, né? não, não tenho dor de cabeça, muito tempo de vírus, máquina infectada. Inclusive, tem uma situação engraçada. O Windows, ele criou um, uma situação delicada. Ele gerou, digamos assim, a demissão de um funcionário de uma empresa Nossa. que eu trabalhava. Por causa do seguinte, eu tirei férias do emprego e... A minha máquina tinha um programa, como os demais da empresa, que bloqueava o acesso a certas coisas. Eu viajei, eu fiquei 30 dias fora. Eu fui pra Minas Gerais e tudo mais, que a, a, os parentes por parte de mãe são de lá. Quando eu retornei, eu fui ligar. Eu já achei estranho que a minha máquina demorou mais de 10 minutos pra ligar. Nossa. Estranho pra caramba. E o programa de bloquear é, acessos não estava na minha máquina. minha não. máquina estava sem bloqueio nenhum. Conversando com um funcionário outro que tinha acesso à minha sala descobri que pessoas estavam sentando na minha mesa quando eu não estava. Rapidamente eu fui até a dona do escritório, que era um escritório pequeno. Falei ó, oh, tem alguma coisa de errada na minha máquina, eu chamo TI. Na época eu não usava Linux ainda. É <risos> então eu falei com a minha patroa que a máquina estava muito lenta. Ela chamou o TI, o suporte, que era uma empresa que enviava pessoas o rapaz chegou lá. Começou a fazer uma varredura, passar diversos programas. Do nada ele parou e me chamou. Vem cá, fala contigo rapidinho, porque eu sempre trocava uma ideia com os caras de TI e tudo mais. Ele, ó, cara, é, a sua máquina tá infectada de vírus, Sim. cheia de acessos a, a sites que não pode e tudo mais. O bloqueio que estava aqui foi tirado. Eu, então, por isso que eu chamei vocês. Eu cheguei agora. Ele chegou lá na, na empresa, tipo, 9 da manhã, a empresa abriu às 8h30. Eu cheguei, tipo, tem meia hora no trabalho e a minha máquina demorou. 15 minutos para iniciar, tinha alguém usando a minha máquina. Foi então que foi levantada a situação, tiveram que levantar quem estava usando a minha máquina e a pessoa foi demitida porque a pessoa estava sentando na minha máquina depois do expediente, pois tinha chave e no horário de almoço e acessando coisas que não deveria, desde jogos, downloads e tudo mais. Então, se eu não tivesse falado para a minha patroa assim que eu cheguei se eu não tivesse chamado o TI para olhar a minha máquina, ia cair para cima de mim todo o problema e com certeza quem seria demitido seria eu. Ali me mostrou o quão vulnerável era o sistema Windows, tudo bem que o cara deve ter acessado muita coisa que não deveria, mas ali eu vi uma, uma vulnerabilidade muito grande e acabou sendo uma armadilha, aquilo fez com que eu passasse a tentar utilizar outro sistema. Então é... Em casa eu comprei um Macbook para usar e eu só usava o Windows por obrigação no trabalho, porque isso, digamos, que me mostrou o quão vulnerável o sistema o Windows e me deixou, assim, é, perplexo. Pois, foi, sem querer, foi uma armadilha, né? Se eu não, não tomasse esse cuidado de já ver que tinha algo errado na minha máquina e chamar o TI, eu estaria perdido. Exato. E, e para o pessoal te conhecer, como é que você faz para te encontrar? Bom, então, acessem o canal Hiker Linux, acho que o Gabriel vai deixar aqui, deixar aqui na descrição. descrição, ou pesquisei no YouTube Hiker Linux, R-I-K-R é Linux, tudo junto, é, vocês vão poder encontrar o meu canal aqui no YouTube. Tá com mais um canal agora também, né? Isso. E qual que é o canal? Eu tô com um canal mais informado, é um canal onde eu abordo outras coisas, eu falo de Fórmula 1, eu falo de história, eu falo de outros conhecimentos, é um canal tipo assim, nerdologia, mais ou legal. menos, tipo nostalgia que aborda diversos conteúdos, tá muito legal. Isso aí. Então, cara, prazer te conhecer pessoalmente Que a gente não se conhecia, né? Só pela internet mesmo E agora tá tendo a oportunidade, galera Tá aqui o Hacker né? Forte abraço e falou